Continuamos a trabalhar as Theme Functions, mas neste vídeo vamos realizar um exercício mais avançado que as Theme Functions nos permitem. O nosso centro de interesse vai ser o formulário de contacto e o que nós vamos querer fazer é eliminar este campo Subject, porque não, não nos interessa que os utilizadores ao responderem e algo, contactarem-nos, coloquem o assunto também queremos mudar as etiquetas de your name para name your email address para address e queremos ainda criar aqui um div à volta dos campos uh, para uh, uma formatação mais cuidada um fundo, etc, um background mais interessante para delimitar melhor a área do formulário Podemos fazer tudo isto com uma theme function? Sim, podemos perfeitamente manipular um uh, formulário desta maneira e com uh, trabalhar o output dos vários fields, eliminar campos e inclusive mudar labels criar novos, novas classes, novos divs, etc. É verdade. Mas que Theme Function devemos usar? A Theme Form? Vamos ver o que é que nos sugere o theme Info. Clicando em Theme Info, nós temos um, como sendo o, o, a theme que está a ser utilizada, a theme form, neste caso a do fresh pick form, porque nós já fizemos um override, se se lembram, quando quisemos eliminar um, aquele div. Acontece que o tipo de uh, manipulação que queremos fazer uh, nes, no formulário não é aplicável a todos os formulários, não queremos mudar as etiquetas no formulário de uh, comentário, ou uh, qualquer outro formulário que possa existir no website. Só queremos efetivamente atuar no formulário de contacto do site. Então, como é que podemos, uh, digamos, uh, restringir e atuar só no, usando uma theme function no formulário de contacto? Podemos perfeitamente tentar procurar uma theme form contact nada, um theme contact também não, significa que nós não temos em toda esta listagem nada relativo a, um, a contacto propriamente dito. Mas nós podemos, tal como temos vindo a explicar, utilizar o look theme e fazer o registro do nosso formulário uh, na lista de Theme Functions e passar a utilizar essa Theme Function. E é essa funcionalidade, essa possibilidade e extensão que nós vamos uh, utilizar um, para poder uh, especificar e, e usar uma Theme fun, Function só para lidar com o formulário do uh, contacto do website. Vamos para a nossa template PHP. Temos aqui o código que eu passo a explicar e uma operação prévia extremamente importante e que também fica registada na template PHP é a implementação do hook theme. Uh, evidentemente que é o hook theme aqui vai ser portanto o nosso tema, o fresh Pick theme, e o que nós vamos querer como uh, Array no return é o Contact Site Form, ou seja, o IB do nosso formulário. E queremos que esse elemento seja renderizado enquanto form. Esta simples operação o que está a fazer é registrar o nosso formulário como uma Theme Function. Significa que no passo seguinte já posso implementar a theme contact site form, tal como aqui foi registado. E posso criar a minha function freshpeak underscore contact underscore site underscore form e então manipular o output. E o que é que nós estamos aqui a fazer em concreto? Podemos fazer muitas operações e estão aqui algumas ilustradas, esconder campos, e basta utilizar o wide e a variável, portanto, o elemento que nós queremos eh, esconder, neste caso, do formulário ao subject. Podemos também mudar labels, o caso do form name title, que está em, deixem-me ver o default, your name, your email address, que vai passar a, a respectivamente, name e email. mail E em relação ao output, ao markup, também podemos fazer várias operações. Primeiro, criamos aqui um div com uma classe específica de CSS Contact Fields, em que vamos agrupar todos os fields, os campos do contacto, do formulário de contacto, dentro desse div. Também estamos, e podemos fazê-lo, a criar uma linha extra, neste caso um parágrafo, em que agradecemos o contacto de, do, dos utilizadores, sempre que utilizarem esse formulário, e que vamos responder certamente às suas questões. Temos depois a renderização propriamente dos campos e fechamos o div. Muito importante é uh, que o output renderize sempre o children. Eu não sei se, se lembram. Quando estivemos a analisar o form, que havia sempre o children, o children e esta operação final garante que quando eu faço o grupo ao children, tenho a garantia de que todos os campos que é suposto serem apresentados, evidentemente que eu estou a, a fazer ID de alguns campos, não quero que eles entrem na lista daqueles uh, campos visíveis, mas todos os campos que é suposto serem parte do formulário, serem efetivamente renderizados e não ficarem perdidos. Portanto, esta é uma operação final e temos então o Output, o Return Output final. Gravamos o nosso fecheio, sempre garantindo que tudo o que aqui está tanto a implementação do hook OK theme como depois a theme function específica que nós criamos e que registramos no sistema de theme function possa ter efeito e vamos para o nosso website e eu vou conservar para já este formulário como termo de comparação e temos então o nosso formulário, vou fazer mais um refresh Reparem que eu tenho aqui a tal frase, tenho o um name e não um your name, também não tenho your email, tenho o um email, tenho a message, o subject desapareceu e todos os outros elementos estão como é suposto e como estava por defeito, porque não foram alterados, nem foram digamos, chamados no output. Vamos ver em termos de markup se nós temos a nossa classe de contact fields. Ora, eu cliquei precisamente nela, nós temos o formulário no, no topo e temos a, a Contact Field, que me permite, como se já está a, a, a supor, criar um background e criar aqui algum tipo de, de, de enquadramento do próprio uh, formulário. E assim... Através de uma theme function, mais uma vez, que não existia, mas que nós inscrevemos via uh, theme, uh, theme desculpem, temos então a possibilidade de manipular uh, o formulário, neste caso um formulário específico, o do uh, contacto do website.